fazendo tudo errado na vida dele, começando por não temer a Deus. Mas a palavra diz que, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O que quer dizer conselho? É quando alguém quer te ensinar como viver uma situação, como viver a sua própria vida. Quando alguém se aproxima, fala, ah, não, não faça desse jeito, faça desse jeito que vai ser melhor para você. Nesse mundo ultimamente a gente tem muitos conselheiros. Muitas pessoas que querem aconselhar, que querem ensinar umas às outras. Mas na verdade muitas delas não sabem nem para elas. E querem ensinar para os outros mas existem conselhos que nos são dados por pessoas ímpias por pessoas que não temem a Deus que não andam na presença de Deus que nem conhecem a palavra de Deus e nem o próprio Deus que nós como servos de Deus e como pessoas idôneas não podemos aceitar não devemos é, aceitar conselho de ímpios, conselho de pessoas que não andam é, no caminho certo, no caminho reto, que é o caminho do Senhor. Pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, é, vivem a sua vida de qualquer maneira aqui na Terra, como é que podem aconselhar os outros? Por isso é que a palavra diz bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem feliz a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Aliás, nem se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, não para no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque os escarnecedores, eles ficam olhando de longe e observando e criticando e escarnecendo da vida das pessoas e falando coisas contra um, contra outro e eles fazem uma roda e ali fica se deixar passam uma noite falando mal dos outros criticando, né? mas a palavra diz que bem-aventurados Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. É bem-aventurado, é feliz o homem e a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite,